Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre. Vamos para mais um videozinho de Street Fighter VI nesse canal delicioso. Sim, rapaz, mais gameplays aí surgiram recentemente na internet, mais precisamente no canal Game V, né? Que nós já trouxemos algumas vezes aqui no Meia Lua. Onde a galera teve acesso ao jogo aí, depois da Summer Game Fest também e tal Pode ter um pouco mais de experiência com a parada, entender melhor as mecânicas E esse gameplay que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, meus amigos Ele está em altíssima definição, em 4K, inclusive esse vídeo aqui está sendo gravado em 4K e está disponível aí pra vocês E os caras aqui, mano, eles já estão mais experientes assim também com relação às mecânicas do jogo Então tem umas partidas muito legais que eu queria trazer poder mostrar pra vocês e aí, cara, se você já tá curtindo esse, essa cobertura, né, que nós estamos fazendo aqui de Street Fighter 6, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, dê essa força pra gente e ativando o sininho também com todas as notificações. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E vamos lá, meus amigos, eu vou quebrar esse gameplay aqui, pessoal, em duas partes, porque ela é muito longo, tá? Então, se vocês curtirem, deixa aqui embaixo nos comentários o feedback, que a gente traz a parte 2 pra vocês, tá? Então, são várias lutas aqui que a gente vai ver. Não só de Chun-Li e Luke, como é a primeira aqui Eles vão variando os personagens, então é muito, muito legal Habilitem o 4K aí pra vocês terem o um máximo de qualidade nesse vídeo Deixa eu até parar minha musiquinha aqui, pessoal, pra gente poder começar a ver E vamos lá, cara, sem mais delongas, começar a ver essa lutinha aqui Ó, Luke contra Chun-Li, deixa eu só aumentar um pouquinho mais o áudio Ó, começamos ali com o um Spinning Bird Kick, chun botando uma pressãozinha, tentou um parol ali, mas não deu certo, já mandou logo um Drive Impact ali poder colar o Luke no canto Olha os combates acontecendo, hein, mano? Ó, mais um Drive Impact ali do nosso querido Luke poder sair do cantão Mandou aquele agarrão ali, mas acabou não trocando de lado chun mandou aquele Shoryuken de pé, invertido do caramba lá, muito doido Achei muito legal esse golpe dela, inclusive Chun-Li usando seus extensos, Luke ficou sem a barra de drive ali, meu amigo, tá numa situação complicada Sem poder utilizar os seus recursos, Chun-Li aproveit tentando aproveitar o máximo essa vantagem aí Os dois lutadores estão dropando golpes pra caramba e o Luke bem no finalzinho ali Quando ele ia começar a recuperar, na verdade faltava um, um tracinho assim, né Pra poder começar a recuperar a barra de drive, mas a Chun-Li aproveitou a oportunidade, mano Então assim, a gente pode ver que nesse gameplay aqui os caras, eles estão manjando já um pouco mais do jogo, entendeu? Como é que ele tá funcionando e tudo. Isso é uma coisa bem interessante de a gente poder ver é, esse nível realmente de gameplay, como ele tá e a utilização melhor, vamos dizer, dos recursos, né? Claro que só quando a gente colocar as mãos, olha aí, já mandou aquele superzão, super arte nível 3 ali, na verdade foi, foi nível 2, não foi o nível 3 não. E já emendou o um nível 1 junto ali no ar, mano. Muito legal as possibilidades de combo desse jogo também. E a Chun-Li mandou o seu Stance ali, provavelmente ela ficou positivo depois daquele golpe. E já mandou ele ali uma rasteirinha média pra poder acabar com o Luke de vez, mano. A de Chun-Li tá jogando pra caramba, hein, mano. Caraca. Falar com vocês. Ó, tentou o Drive Impact ali, ó. Mostrando ali que ele tomou dois hits, né, o Luke, durante o seu Drive Impact. Mas ainda assim, ela não conseguiu quebrar. Então, basicamente, até onde eu tinha visto, você gente precisa... Pelo menos de uns 3 hits, 3 a 4 hits, se eu não me engano, pra poder conseguir quebrar o Drive Impact do adversário, entendeu? E o Luke novamente já ficou sem barra porque tá gastando recursos pra caramba com o Drive Impact, eu não vi se ele usou o Parry ali também. Mas tá usando bastante os recursos aí, só consome muita barra de Drive, já conseguiu recuperar sua barra. O Luke já tá com uma vantagem absurda no Life Lead nessa luta aqui, vamos ver se o Chun-Li consegue se recuperar. Ó, oh, mostrando a recuperação. Tentou, ela quebrou o Drive Impact do cara. Mandou um parry ali muito certeiro. Não foi o Perfect Parry, mas foi o suficiente pra poder conseguir vencer essa luta, mano. Play de Luke mandando super bem, velho. Super bem, vamos lá. Ó, oh, mandou o Parryzão, Drive Rush. Só consumindo barra de drive igual maluca ali. Mandou aquele que ali no vento. O aproveitando a oportunidade, convertendo combos. Mandou um Kikoken. O Drive Impact ali não stunou. Ó, oh, Luke tentando ir pra cima, o Chun-Li tá fazendo muito mais pressão. Olha aí o Luke agora, o cara utilizando os strings dele. Belo parry utilizado ali, Shoryuken fazendo de defesa. Nossa senhora, muito boa a utilização do parry ali agora por parte do player do Luke, né? Que não tem o nome do cara, então a gente fala player. Ó, oh, muito bem, saiu ali do Kikoken. Mais um parryzão aplicado ali, utilizou aquele Shoryuken. Amplificado Jogou a Chun-Li na parede ali com o Drive Impact Apesar de não ter dado um stun né, no primeiro hit dele Mas é interessante a gente usar o Drive Parry Pelo que eu tenho percebido Que quando bate no cara Drive Parry, não, Drive Impact, desculpa Quando você bate no cara com o Drive Impact E ele tá próximo da parede, mesmo que ele defenda Ele pode bater na parede e voltar e te dar Brecha pra combo, entendeu? Isso é muito interessante Vamos lá Novamente ali, ó, fez o Parry atrasado eu Acho que ele soltou antes, né, do golpe da Chun-Li pegar já deu aquele wake-upzão ali, ótimas utilizações de parry ali, acabou soltando o um botão Não confiou, segurou demais ali agora, beleza Nossa, ele usou muito bem os parrys ali, cara, mas não tá conseguindo converter depois disso E a Chun-Li tá agressiva pra um caramba nesse jogo agora Ó, aproveitou super bem a oportunidade ali A barra de drive do Luke já tinha ido pros... Pras cucuias, né? Não posso falar umas coisas mais fortes aqui, senão o YouTube não gosta <risos> Mas vamos lá, ó, parryzão ali sendo utilizado muito bem pelo personagem Pelo player, no caso Usou muito bem ali também, Shuri tentando os, as investidas Mas, nossa senhora, o Perry tá sendo muito utilizado ali, hein, cara Os caras estão usando o louco Opa, utilizou muito bem agora o Drive Impact Conseguiu ler agora o que o oponente ia fazer Mas acabou não conseguindo converter os combos ali pra, pro máximo de dano E já vai mandar um super arte ali no rapaz, mano Nível 2, ó Que doideira Hum, saiu muito bem do Drive Impact ali agora E acabou de finalizar essa luta, rapaz Olha, leu muito bem a utilização desse Drive Impact ali ele pensou, ó, ele vai usar e ele vai tentar tancar meus golpes. Eu preciso fazer alguma coisa pra ele não tancar. Ó, o player de Ryu ali tava meio parado. Agora vamos de Ryu contra Luke aí, pessoal, nessas lutinhas aqui. Ó, os, os lutadores estão se estudando aí, os players. Lukezão ali zoniano, tentou um Drive Impact ali, mas conseguiu defender prontamente. Defendeu prontamente o Drive Impact também do Luke, o Ryu. Vocês viram, viram a stunada que deu pra trás, né? Mesmo na defesa. Isso quando pega na parede, meu amigo Nossa, olha lá, olha. se pegar na parede era brecha pra combo Nossa, e o jogo tá bonito, hein, galera Esse jogo tá lindo demais, cara A movimentação super fluida dos personagens Nossa Que linda, mano Achou uma brecha no combo do Ryu ali Conseguiu um perfect parry Mas ele acabou não conseguindo converter logo depois disso Cara, que pena, que foi lindo, viu Oh, utilizou o Parry ali junto com o Drive Rush A barra de Drive do Ryu vai se esgotando ali aos poucos Tentou ali fazer um combinho, não conseguiu Defendeu super bem o Luke E vai quebrar o Drive Impact ali com o Super Art nível 1, rapaz Boa Acho que foi nível 1, né? Porque o nível 2 ele é mais cinematográfico O Ryu ele com, ele começa a concentrar o Hadouken E depois ele taca, entendeu? E vamos lá Luke levou a melhor nesse round aí nossa Senhora, socaço na cara, mano Jesus Cristo Ó, oh, o Parryzão mandou na parede a brecha pra comba aí ó, Mas conseguiu não, não acabou não aproveitando o Ryu Acabou saindo ali do agarrão Luke agora botando aquela pressãozinha Pra poder sair do canto Utilizando muito bem as strings do Luke Que a gente sabe que, né, são, é, são bem similares ao Do Street Fighter V na real as strings ali, né? Eles tentaram deixar bem similares Então a gente tem aqueles, aqueles Golpes que o Luke vai dando os, os jabzinhos E andando pra frente, entendeu? Isso bota uma certa pressãozinha no personagem ó, Ótimo overhead ali, se eu não me engano é overhead, né? Porque dá uma cambolhota com o um calcanhar Na cabeça do cara Ó, muito bem aí, ó Se, se defendeu o Superbion um Ryu Tentou o Drive Impact ali, passou direto, barra de drive do Luke numa situação crítica, tomou um Drive Impact e vai perder a sua barra de drive nesse momento, ficando sem recursos agora o Luke. Ryu vai tentar aproveitar essa oportunidade, coloca o Luke no canto. Nossa senhora, Ryu do céu, você ainda vai perder essa luta? Nossa, olha o traço de vida que o Ryu ficou ali, mas ele usou muito bem o Drive Impact, ele sabia que o Luke estava numa situação complicada, que ele ia tentar apertar algum botão e falou, então... Você vai apertar um botão em cima do meu Drive Impact Pra eu poder, <risos> poder dar um counter em você Foi muito da hora Nossa, que combo, hein? Na verdade não foi... Nossa senhora hum... Nossa, ele podia ter completado ele com o Shoryuken, hein, mano? Na verdade, acho que ele perdeu o timing do combo Ele deu os dois soquinhos Chute embaixo, aquele, aquela bica do Ryu que Manda o cara no canto da tela E depois ele completava com o Shoryuken, alguma coisa assim Mas eu acho que ele perdeu o timing Ó, oh, excelente aí a resposta do Luke agora nesse momento. Luke, mais uma vez, numa situação complicada ali né, em termos de life lead. E tomou um super arte nível 3 no meio da cara e no estômago também. No... Senhor Jesus Cristo. O trem é bonito demais. O trem é bonito demais. Nossa, como eu quero jogar esse jogo, pessoal. Na moral. Esse jogo tá louco demais, irmão. Ó, já começou ali com o Drive Impact jogando o Ryu pra trás, não conseguiu muita coisa. Agora o Luke botando uma pressãozinha com os strings agora, excelente, agarrão colocado ali. Tá levando o Ryu pro canto, tentou desesperadamente uma farofa ali, do a protectect do Ryu. Ó, utilizou muito bem ali o golpe amplificado, jogou o cara na parede, mas não conseguiu converter o combo. O cara foi, acabou, acabou indo trás no Ryu. Perfect Parry acontecendo aí, ó. O Shoryukenzão do Luke, ele acabou não conseguindo converter. Tentou o parryzinho ali, poder catar algum tipo de golpe Jogou o Ryu na parede Acabou conseguindo aproveitar, assim, acho que de maneira não otimizada né, Mas pelo menos o Shoryukenzinho já tira um bom dano Barra de drive do Ryu Já era, meu amigo Situação complicadíssima pro Ryu nesse momento aí Acabou conseguindo recuperar ali, ó Por muita sorte, mas a situação já tá bem complicada Pro Ryu, meu Deus, será que veremos recuperação? Nossa senhora, apertando o botão igual maluco ali os dois, cara Tentou agarrar, tentou socar Momento de desespero quando a vida tá, ó, por um tris. Só mandando os jabzinhos ali. Fazendo aquele zonezinho maroto. O Luke tem uns projéteis muito bons, cara, pra zoneamento. O Ryu já mandando aqui os seus Hadoukens. está controlando muito bem o espaço agora o Ryu, tentando sair dos golpes do Luke. Só que o Luke não deixa barato, mano. Ele vai botando pressão até colar o Ryu no canto. Eu tô sentindo o cheiro de Drive Impact daqui a pouco, hein? Sinto cheio de Drive Impact logo mais aí, poder deixar o cara no canto ali, ainda mais pregar da parede. Olha, eles estão defendendo muito bem, Luke tenta um Drive Impact poder sair desse canto aí. O Ryu manda aquele cross-up ele poder sair do... Pra poder tentar alguma vantagem, né, em term... Nossa Senhora, pegou o Drive Impact ali e acabou levando a melhor o Ryu nessa luta, hein. Ele tentou um, um cross-up ali com a voadora pra poder pegar ele ali na... no... Né? Na, na parte da defesa, né? Se não conseguisse defender o cross-up dele com a voadora. Mas ele acabou trocando de lado. Mas ainda assim o Ryu conseguiu vencer, mano. Drive Rush ali que não deu muito certo. Lukezão agora fazendo aquela pressão com as suas strings lá. Drive Impact muito bem colocado, absorvendo os golpes do Luke. E, mano... Nossa, mandou o cara pra longe, mano. Que seria lindo demais se esse negócio tivesse pegado. Se tivesse esperado o cara voltar pra poder fazer a Super arte nível 3, ele tinha pegado, velho. Ó, mandou ele na parede. Nossa senhora, que linda. Colou o cara na parte. Meu Deus! Novamente o cara foi afobadaço ali, cara. Se ele tivesse esperado um pouquinho o Ryu cair, ele tinha conseguido utilizar a Super Art nível 3 do Luke e poder pegar ele, velho. Ia ser lindaço esse combo se tivesse pegado. Ó, mais um Drive Impact ali que acabou passando direto graças ao Shoryuken do Ryu. Toma ali um overhead. Barra de Drive do Luke. Foi pra escucuia, mano. Agora o Luke vai tentar fazer uma pressãozinha ali, aproveitando que ele tá sem recurso. O Drive Impact utilizado ali. Nossa! Ryuzão aí agora, administrou bem a partida, hein, mano? Isso, isso é uma coisa interessante a gente ver, pessoal. Vocês notam que quando a barra de drive acaba, é uma situação extremamente complicada, porque você perde todos os recursos que o jogo tem, tanto defensivos quanto ofensivos, entendeu? Você pode contar apenas com sua barrinha que tá ali embaixo, pra você usar super arte nível 1, 2 ou 3. Apenas isso, os outros recursos você fica sem, cara. Então, assim, a administração de recursos no Street Fighter 6 vai ser uma coisa muito legal. Eu acho, entendeu? E é uma das coisas que eu tô muito empolgado pra poder pegar, jogar e sentir como é que tá, saca? Nossa senhora, passou. Ó, o ali, boa. Aproveitou bem a oportunidade ali, cara. Ó, mandou um, um D1, um D3. Eu, acho que é D4, na verdade, que o rio faz com aquele chute embaixo, assim, né? Na verdade, eu acho que é D2. É D4 mesmo, é D4, D4, tá certo. Eu tô confundindo aqui que eu não lembro. Ah, beleza, mandou aquela rasteirinha ali Depois de defender o especial ali, o Super Art nível 1 do Luke Que deixa ele um safe, muito provavelmente Ó, começou bem com a voadora neutra ali O Ryu, aproveitando a oportunidade Mandando ali os seus sutinhos embaixo com o que Mandou um Drive Impact ele mas acabou não estunando Ó, mandou ali um Parryzão um Drive Rush, poder chegar próximo do Ryu Sem que ele espere Conseguiu um belo agarrão ali o Luke Tentando aproveitar a oportunidade, deu aquele avanço com a joelhada Overhead, provavelmente, né Trocou de lado o Ryu ali, muito esperto saindo do cantão Luke agora vai tentar aproveitar a oportunidade Tá esperando ali poder ver se vem um Drive Impact Acabou vindo, rapaz Tava apertando o botão demais, o Ryu sentiu Olha aí os parries acontecendo Mandou um Shoryuken ali com o Ryu indo pra cima Igual um maluco, rapaz Nossa, tá muito disputada essa luta, hein Ó, tentou um cross-up ali Defendeu muito bem com o Perfect Pair, mas não conseguiu aproveitar a brecha que deu Mandou o Lukezão na parede agora, não conseguiu aproveitar o combo Parece que ele dá uma stunada Ai, pegou o Drive Impact do Luke, cara a hora que eu vi os dois Drive Impact vindo ali, mano, eu falei Hum, Ryuzão, vai dar não Vamos lá, galera, vamos pro último round aqui Pra gente poder encerrar esse vídeo E depois, numa próxima oportunidade, a gente traz o restante do gameplay pra vocês, beleza? Vamos lá Ó, Lukezão aí, ó, último round Match Point pro Ryu e pro Luke Vamos ver quem vai levar a melhor oportunidade aí, ó. Quem vai levar a luta, na verdade. Não é a melhor oportunidade, não. Ai! Tancou o Drive Impact do Luke, o Ryu, com o seu Drive pack também. E converteu super bem agora, rapaz. Olha o dano que esse negócio deu. Ó, aquele Shoryuken desesperado. Barra de drive do Ryu. Tá uma situação bem complicada que acabou agora. Não conseguiu aproveitar a utilização do Super Arte nível 3 aí agora. Mas o Ryu ainda continua a situação complicada. Acabou a barra de drive do Luke também. Agora os dois estão iguais. E toma-lhe joelhada no meio da cara, Ryu. Tomou-lhe joelhada no meio da cara aí, meus amigos. E agora a gente aproveita a oportunidade aqui. Pro vídeo não ficar muito longo também, né? Pra gente poder fechar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Trazendo aí esse gameplay, cara, porque assim, nossa, tem muita coisa que tá saindo aos poucos, né, que, os pessoa, que, a, que a galera que tava jogando lá na Summer Game Fest, eles tiveram a oportunidade de ter acesso ao jogo antecipado e tal, pra poder curtir e até mesmo capturar os gameplays como a gente tem visto aqui. E eu acho legal a gente trazer para poder ver o que mais, assim, os, as pessoas conseguem descobrir, o que que eles conseguem fazer com os personagens aí de Street Fighter 6, pra gente poder ir acompanhando e fazendo essa cobertura do jogo para vocês também, que a gente tá muito empolgado em poder jogar. Eu tô ansiosíssimo poder pegar esse negócio para poder jogar e também trazer a minha experiência. Então vamos aguardar aí, quem sabe a Capcom manda um convite pra gente futuramente, se eles forem fazer algo aqui no Brasil também. Então espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. deixe seu likezão, a gente deve voltar com uma parte 2 aqui pro vídeo, não ficar muito longo também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desses gameplays. Vou ficando por aqui, um beijo. Pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos!